Olá! Seja bem-vindo ao Café Libertário, sua dose diária de liberdade. No vídeo especial de hoje, Arthur Duval e o socialismo de direita. Em 6 de junho de 1944, a costa da Normandia, na França, testemunhou uma operação militar colossal. Naquele que foi chamado de Dia D, cerca de 156 mil soldados aliados desembarcaram nas praias francesas a fim de expulsar os nazistas da França. Apesar da concentração bélica, uma batalha camuflada seria necessária por toda a Europa. Nesta batalha, as principais armas não seriam constituídas por metais, madeira ou pólvora, mas de ideias. Naquele momento, o principal embate tinha como vencedor o coletivismo. Como consequência, boa parte dos judeus condenados a campos de concentração, haviam sido denunciados por outros judeus que apoiavam as atrocidades cometidas pelo partido político local. A maior fonte de informação da polícia secreta alemã eram um denúncia de vizinhos e familiares. Fica bem claro que pairava uma nuvem de ideias coletivistas no continente europeu, revelando ser as bases que conectam o socialismo, comunismo e fascismo. Longe dali, ainda em 1944, na Inglaterra, Friedrich Hayek, que, mesmo não sendo libertário, havia percebido a nefasta consequência daqueles ideais. Assim, através de seu livro O Caminho da Servidão, ele tentava alertar o seu público sobre o futuro sombrio que os ingleses estavam se condenando. Como demonstrado em sua obra, a crueldade do Partido Nacional Socialista dos trabalhadores alemães só pôde seguir em frente por haver, naquela sociedade, um terreno propício para frutos coletivistas. Como o próprio autor afirma, ao tempo em que Hitler subiu ao poder, o liberalismo, para todos os efeitos, estava morto na Alemanha. De encontro com o que Hayek afirmou, a escritora Christa Wolf rebateu a ideia de que as atividades daquele partido eram desconhecidas pela população, pois para saber sobre os campos de concentração e as campanhas de discriminação, bastava ler os jornais na Alemanha. No mesmo sentido, o professor de História da Universidade Estadual da Flórida, Robert Galatelli, reuniu provas de que o povo alemão tinha acesso a tais informações, como também conquistou amplo apoio popular para colocá-los em prática. Ou seja, consentindo ou apoiando, a maioria dos alemães estavam tão imersos naquele movimento que nem se opuseram ao que estava sendo feito. E qual foi o resultado disso? a perseguição e extermínio sistemático, apoiado pelo estado alemão de cerca de 6 milhões de judeus. Isso mesmo, um número de pessoas que é praticamente a metade da cidade de São Paulo foi exterminado como animais por mando de governantes, com o apoio ou consentimento de outros cidadãos. Agora você ainda poderia pensar que isso ocorreu de forma isolada e bem longe do Brasil. Realmente, a gravidade daquele movimento foi única. Entretanto, a mentalidade de que as necessidades de um grupo são mais importantes do que os direitos individuais sempre foi amplamente defendida no Brasil. De forma muito simples, todo e qualquer programa do governo resume-se a isto. Estados não são capazes de gerar riqueza. A única forma de gerar riqueza é através de trocas voluntárias. Governos apenas roubam riqueza de uns e dão para outros, e quase sempre para quem está dentro do próprio governo. Atropelam direitos individuais, visando privilegiar certos grupos. Por exemplo, pense no que foram os fiscais do Sarney. Pessoas entregavam seus vizinhos por praticarem vendas a preços que os governantes não aprovaram. Ou seja, o Estado condenou comerciantes e produtores à falência, e ao invés de se revoltarem contra o agressor, as pessoas ajudaram na destruição do patrimônio das vítimas. Ao contrário do que dizem idiotas úteis como o deputado Celso Russomano, preços são um consenso de troca de propriedades, e flutuam com as forças de oferta e demanda no mercado. Além disso, já sabemos que o congelamento de preços nunca dá certo, gerando escassez e deturpações econômicas inevitáveis. Ao falarmos de preços, fica claro que é errado uma planificação da economia, e esse mesmo raciocínio pode ser estendido para outras áreas. Um grupo não tem o direito de obrigar que você trabalhe sob o regime da CLT, por exemplo, por exemplo, seja empregador ou empregado, é seu direito decidir a forma de trabalho que melhor sane suas necessidades. Apenas contratos voluntários podem firmar obrigações entre as partes. Todos esses ataques à propriedade e aos contratos voluntários, que são violações da ética libertária, podem ser facilmente atribuídos a movimentos abertamente socialistas. Como eles mesmos defendem, não tem como pensar em socialismo, do ponto de vista marxista, sem falar em expropriar a propriedade privada dos grandes meios de produção. Obviamente, o termo meio de produção pode gerar muitas confusões. Isto é, seria um smartphone um bem de consumo ou um meio de produção? Porque com ele, eu posso consumir ou produzir conteúdo. Assim, quem definiria se ele seria espoliado ou não? Poderíamos considerar o corpo de um atleta um meio de produção? Desta forma, poderiam os marxistas espoliá-lo? Diante disso, para simplificar as coisas, vamos considerar socialismo como a intervenção na propriedade privada sem o consentimento do legítimo proprietário. Seguindo de acordo com o senso comum, podemos dizer que na esquerda estão aqueles que defendem uma massiva intervenção e expansão estatal, supostamente em prol do coletivo. Na direita estão aqueles que defendem um Estado com funções limitadas, mas que possa regulamentar e punir as ações do mercado. Obviamente, os males da esquerda são facilmente relacionados às ações coletivistas, como já mostramos. O grande problema é que há movimentos que se vendem como defensores da liberdade, mas ao basearem suas ações no coletivo imaginário, caem nos mesmos conflitos. Por exemplo, o Movimento Brasil Livre defendendo impostos, Bolsonaro defendendo o Brasil, que é um coletivo acima de tudo, e o João Moedo defendendo punição para portadores de armas de fogo. Seguindo esse raciocínio, é perfeitamente cabível afirmar que o deputado Arthur Duval é um socialista de direita. Mesmo defendendo um Estado menor para o privilégio de um coletivo imaginário, ignora o direito de propriedade de indivíduos. Entre outras atrocidades, esse deputado, como vizinho judeu delator, um aprendiz de Celso Russomano ou um fiscal do Sarney, esteve nas ruas para denunciar pessoas pacíficas ao todo poderoso papai-estado. Recentemente, o youtuber teve a audácia de ir à porta de um estabelecimento onde ocorria uma festa noturna. Lá, ele questionou se as pessoas tinham autorização para realizar o evento. Ou seja, na visão coletivista dele, pessoas pacíficas deveriam pedir a benção estatal para se divertirem. O pior de tudo é que após ser barrado na entrada, ele percorreu algumas ruas demonstrando que vários bares estavam fechados, para não ter que dizer falidos. Claramente, por conta das ações de lockdown impostas pelo estado, vários comerciantes sofreram do mesmo mal. E pior, o deputado usou essa percepção para alegar que o primeiro bar também deveria falir. No final, o youtuber vai até um carro da polícia para pedir por mais intervenção estatal na vida de pessoas pacíficas. Aqui cabe alguns adendos. Caso o deputado morasse na região e o barulho estivesse incomodando, ele teria sim o direito de ser indenizado por externalidade negativa. Supondo que houvesse algum carro impedindo sua entrada em casa, ele também teria o direito de remover esse carro e repassar os custos dessa remoção ao proprietário do veículo. Não estamos defendendo que um bar tenha o direito de abrir, enquanto os outros não. Defendemos que cada dono de bar decida se vai ou não funcionar, assim como as medidas de segurança que irá adotar. Com a derrota dos alemães em 1945, seria razoável esperar que a maquiagem de ideias coletivistas fosse lavada. No entanto, suas sementes deram diversos frutos, como Lula, Kim Kataguiri e Arturo Val. Cabe a nós, libertários, da forma que fez Hayek demonstrar suas inconsistências. O lado positivo dessa história é que hoje contamos com uma arma que potencializa a repercussão de ideias. E você, com toda sua liberdade de expressão, pode utilizá-la para passar essa mensagem adiante.